Como desenvolver a tão falada comunicação interpessoal. Quer saber? Te explico depois da vinheta. Se você acompanha os vídeos aqui no canal já assistiu ao conteúdo onde eu falo sobre a importância da comunicação interpessoal. Lembrando que esta é uma série de quatro episódios sobre comunicação interpessoal e este é o segundo vídeo da série. O primeiro vai aparecer aqui em cima em algum lugar para você, tá? Quem tem ela como uma virtude colhe muitos benefícios tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Já aqueles que não se comunicam de forma eficaz podem enfrentar sim sérios problemas, mas se você está nesse último grupo, bom, deixa eu te contar, a boa notícia é que a comunicação interpessoal é uma qualidade fácil de ser desenvolvida, e para isso o primeiro passo é ter consciência do que deve ser melhorado e vontade de se conectar melhor com as outras pessoas, para justamente você ter experiências bem sucedidas de comunicação. Bom, veja só. Comunicação bem-sucedida não é a mesma coisa que comunicação agradável. Cuidado! É importante não confundir essas duas coisas, especialmente no ambiente corporativo. Há conversas que não são das mais prazerosas e agradáveis. Por exemplo, assumir um erro, pedir um auxílio em uma determinada tarefa na qual você tem dificuldade e, principalmente, dar ou receber feedback. E mesmo conversas banais como... Aquele papo cortês com um colega, com quem você não tem muita afinidade, são importantes para cultivar bons relacionamentos e mostrar que você sabe de fato trabalhar em equipe. Então observe, a primeira dica deste vídeo é justamente essa. Entenda que você deve praticar a comunicação interpessoal sempre. Faça um esforço para se comunicar da melhor maneira possível, mesmo quando você não está ali muito afim. A segunda dica é não interromper o outro. Por mais que você esteja ansioso para comunicar o seu ponto de vista sobre um determinado assunto ou expressar a sua discordância, espere a outra pessoa concluir o que ela está falando. Calma, respira. Interromper falando por cima do outro demonstra uma certa incapacidade de ouvir e ainda por cima vai sugerir que você não dá valor ao que a outra pessoa tem a dizer. Já na situação contrária, porém, em vez de apenas culpar o outro por interrompê-lo, considere a possibilidade de você ter se estendido demais na sua fala, cansando o seu interlocutor. Afinal, se não é possível controlar o comportamento dos demais, pense sempre no que você pode fazer para melhorar a sua comunicação. E a terceira dica é praticar a escutativa. Como eu disse antes, você não deve interromper falando por cima da outra pessoa. Então atenção com isso. Mas isso não quer dizer que você deve abdicar de qualquer manifestação verbal ou não verbal durante a fala do outro. Atenção, ao invés disso, mostre que você está ouvindo, respondendo a possíveis perguntas assentindo com a cabeça muitas vezes e até usando expressões curtas de concordância ou surpresa, por exemplo. Sem essa comunicação sutil, pode parecer que você não está prestando atenção na conversa, então fique ligado nisso. A quarta dica para desenvolver a comunicação interpessoal é praticar o que eu chamo de parafrase, repetindo a fala das outras pessoas Ali, nas suas próprias palavras. Para quê? Para que com o parafrasear, é uma das ótimas formas e técnica, principalmente, para você usar no trabalho, quando alguém delega uma tarefa a você. Repetir o pedido de um jeito diferente mostra ao outro que você não apenas ouviu o que ele disse, mas que você também entendeu a mensagem, o que é fundamental, concorda? A quinta e última dica não é nenhuma técnica, e sim uma mentalidade que eu recomendo que você leve para todas as situações da sua vida. Tenha respeito pelos pensamentos e opiniões dos outros. Cuidado com isso. Mesmo que você discorde completamente do que a outra pessoa falou, entenda que cada um tem uma história, tem os seus paradigmas e os seus valores. Um contexto e principalmente uma formação particular, que levou aquele indivíduo a pensar daquele jeito, ou seja, o conjunto de experiências que ele acumula ao longo da vida. E todo mundo tem direito à sua própria opinião. Se você julgar produtivo expressar a sua discordância, faça isso de um jeito educado, pelo menos. E lembre-se da dica de antes que eu passei aqui. E não interrompa, espere o outro terminar de falar. Com respeito e serenidade, na pior das hipóteses, cada um volta para casa com a mesma opinião mas cientes de que há um ponto de vista diferente. E essa é a riqueza nas relações humanas. Se você gostou desse conteúdo, fique atento. Como eu disse, esse é o segundo vídeo da série sobre comunicação interpessoal, de um total de quatro vídeos. O primeiro vídeo vai aparecer aqui em algum lugar para você, então não deixe de assistir. E se você quer ver outro tema abordado aqui no canal, Deixa no comentário desse vídeo, nós vamos fazer a curadoria e preparar esse conteúdo aqui para você. Lembrando que é importante também você se inscrever no canal para receber os nossos conteúdos diariamente. Todo dia tem um conteúdo novo aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!